grega Respirar, acalmar dentro, estar presente na presença. Um tempo para amar. para se amar, para o amor encontrar. A cada respiração Orgulho mais profundo dentro, sentindo o coração. inspirando o puro amor que desce pela coroa, pelo laríngeo, inundando esse centro cardíaco. da presença se tornando a nossa presença. Fluxo contínuo do amor que sustenta se o amor que é nosso e que transborda. Neste fluxo contínuo nos permitimos relembrar Mudamos no tempo, nossa primeira respiração, a emoção no ar, felicidade, amorosidade em nossa direção. a emoção da vida que gera a vida. Primeira respiração. Primeiro olhar no mundo. Primeira emoção. crescendo na linha do tempo, emitindo as memórias e amor dado, amor recebido. nosso olhar focado em nós, nos permitindo relembrar todas as vezes que o amor fluiu do nosso coração. Às vezes que corremos para um abraço. Às vezes que estendemos as mãos. Às vezes que estabelecemos conexões. de alguma forma despertaram o nosso coração. As lembranças surgem com o foco em nós. Apenas o amor que fluiu de nós. Recebidos apenas tomando consciência de nossa capacidade de amar e lembramos os brinquedos prediletos a que amamos tanto. sonhados, as brincadeiras de faz de conta. dos lugares como gostávamos de alguns lugares. Trazendo a nossa tela mental as pessoas que fomos amando ao longo da vida. Amor respondido Algumas vezes Amor não recebido E lembramos Criança pura O amor fluindo consciência de nossa capacidade de amar. Ao longo da vida, os amores não recebidos, Começando a restringir o nosso coração, reprimindo o fluxo de amor. Vimos a passagem do amor que fluía livre para o amor restrito, seletivo, a criança livre restrito. E lembremos os muros que formamos. A cada amor não compreendido, a cada amor não respondido, da dor de amor muros fortes internos contendo o fluxo do amor do nosso coração pensando nos defender Contido emoção restringida, amor reprezado. Comprimido dentro. Camadas que foram se formando finas. Se tornando mais e mais fortes. Densas. ver o um muro que formamos. Sentimos a densidade, o tamanho, a extensão. Percebemos o material formado. olhar atravessando o muro, tomando consciência do amor restrito, o amor barganha, apenas fluido, respondido Partido do coração Olhamos o campo mental. campo emocional, e vemos a criança livre e amorosa, jorrando amor em sua expressão. O adulto defendido, comprimido. amedrontado do amor não recebido e sentimos o amor por, olhando qual o champanhe amor que é livre, movimento, agora reprimido, o amor que flui em cálculos e negociação. E quando tomamos consciência do muro, ao redor desse coração, Percebemos o amor que borbulha dentro, qual larvas em vulcão, o corpo mental e emocional clamando quando nos sentimos amada e restritamente. Muro nos restringindo nesse fluxo, amor não jorrado livremente, parado se tornando turvo. Que o restringiram. O amor não sentido. O amor não fluído. O amor não ressonar. colocamos esses muros batemos nele e permitimos quão impermeável é. Dentro do amor que borbulha Pedido gritando, deixe-me fluir a mente de personalidade, gritando ao mundo seu pedido de amor. Este muro, conscientes desse fluxo, amor que não chorra, que não se expande de dentro para fora. O amor expandido em nossa direção, também impedido de ressoar dentro. Muros de defesa restringindo nosso coração. Permeável também protegendo o que entra no coração, nossos olhos olham o amor borbulhando. Toma consciência do amor penetrando pela coroa. O puro e verdadeiro amor, o amor que se torna nosso, o amor que é nosso. O amor que pede para transbordar do corpo emocional Voz que grita protege o coração, corpo emocional ferido, magoado, desacreditando do amar e do amar. nossa mente construído, dentro do mar do coração que é nosso, percebemos o cerco que nos constrange, Amor que não flui de um lado ou que flui selecionado, apenas em troca, restrito, condicionado. Amor que não penetra do outro lado, fluxo interrompido pelo medo. Pede a dor do amor não correspondido de outro, restringe o amor que somos, nossa verdadeira natureza. Vemos o amor maior que penetra em linha vertical. Sendo do alto da cabeça nossa coroa até o nosso coração. O amor não horizontalizado. que sufoca a capacidade de amar Isso. Dentro deste mar de amor percebemos uma energia maior tomando forma, olhamos e sentimos. Tanto amor vindo desta direção. E ao olharmos mais profundamente. Percebemos que essa energia também é a nossa energia. Espírito eterno, sábio, infinito, a voz interna no nosso coração, carinhosamente de rebobina. Voltando ao primeiro elemento do muro do coração, um novo olhar, um novo entendimento para cada experiência vivida. e aprendemos. O amor transborda de nosso coração e se torna perdão. De amor não respondido, não recebido, se transforma em lições, aprendizagem, virtudes desenvolvidas. A silêncio, A aceitação de nossa presença. Nossa mente nos guiando. a cada ingrediente de construção do nosso muro, o muro crescendo. experiências que se sucedem. E tomamos consciência de cada uma das experiências através de um novo olhar. no amor que somos, também restrita, encolhida e esquecida. E tomamos consciência de que o um muro tão cuidadosamente trabalhado nos protege também de nós. ajuda e olhamos atrás dos muros através dos muros Vemos as crianças puras, livres, correndo felizes em expansão de amor. Nossa criança interior. Se junta a nós nesse olhar, nossa presença em sapiência e amor puro, nossa criança querendo correr livre. do muro, percebemos o amor represado que é nosso, restringindo, restrito, sem poder se expandir, se retroalimentar. Recebemos o amor do mundo, na natureza, nas flores, nas crianças, nos seres humanos. Nossa criança interior nos olha, nossa presença. Sábia e eterna, nos olha. A voz que clama por nos sentir amados. da decisão, ir além do medo, deixar o amor fluir, pela alegria de vê-lo fluir. Decisão de mudar. E se nosso coração decidimos voltar ao estado puro de amor. seguimos em nossa meditação. Se ainda não nos sentimos prontos para furar barreiras e roubar muros. Nos permitindo -nos estar bem aí dentro. Mas aconchegados pelo amor de amor, abraçados a nossa presença, a nossa criança interior. Agora, consciente, Conhecemos que ele foi protegido por nós para nos proteger. E ele cumpriu tão lindamente o seu papel. Conversando com esse morso. construído, reverenciamos frente a ele, em gratidão profunda, pelo seu serviço. Somos mais tumoros. Somos o amor que nasceu livre, que jorra livre, manifestando o mundo de amor que queremos. A escolha se torna forte. Criança e presença nos ajudando lado a lado de mãos dadas conosco, hora de voltar, voltar para o amor, fluir no amor, sentir a alegria do amor jorrando. o fluxo do amor. À medida que escolhemos e autorizamos, recebemos um muro se transformando. Lindas flores viva, que responde ao amor que é nosso, que flui em sua direção, as flores absorvendo este amor que irradiamos Dissolvidos caminhamos livres como criança e nós brincamos, dançamos presença eterna e infinita. se infundindo com a criança em nós, se tornando a parte preponderante em nós, o amor jorra do coração da presença. E acima da presença do coração da fonte, penetra o coronário, frontal, laringe, transporta no nosso coração, livre, o amor chorrando por nossas selvas, através de nossos O amor que é nosso se tornando mais nosso, fluindo em todas as direções. Nosso olhar Amor em nós que jorra livre nos alimentando à medida que flui livre e inspiramos neste coração liberto. E na inspiração, tomamos consciência do eu sou, eu sou. E na expiração, puro e livre amor. Respira no puro e livre amor. dimensão mais profunda, infusão mais o prazer do amor. Nos apaixonamos. Pelo amor que é nosso, no fluir que é nosso. Que, quem, quando o prazer do amor que transporta sendo nossa nutrição maior, nosso objetivo escolhido. Puros transformados em Éder. Em perfeitos aromas de amor. E nos permitimos ficar ainda aí. Sentindo o amor em nós, conscientes do amor que somos, escolhendo receber o amor, apenas fluxos contínuos, que expande amor e recebe em ciclos contínuos Escutamos esta canção apenas respirando no amor que é nosso, transbordando de nós em todas as direções. totalmente livres de barreira, pelo prazer de sentir o amor Joá, sentir o amor que é nosso. tornando a nutrição maior do nosso coração e da nossa vida.